Fala, é o Good trazendo aqui o um vídeo de Dual Walls, o um novo minigame da InstaMC, junto com o Smith, que está depressivo essas semanas. <risos> é isso a gente vai jogar muito a, a, a gente devia ter tem, tinha, nossa, cara, a gente devia ter ido ali no meio, porque a gente quer fazer retardadice De tentar sobreviver à torrona não, galera, tipo, a gente tava jogando a partida aqui, <risos> aí a gente fez uma torre, isso. quando as paredes vão tipo, se apertando, né? Só que é, aí a menina a tá a uma torre. torre, aí do nada, ela explodiu, quando ela <risos> explodiu, eu saí longe e do nada eu fiquei uns dois segundos em cima do negócio. Ele ficou tomando raio. Depois quando disso, a torre eu fiquei, passa, fiquei quando a barreira passa de ti e tipo, você tá em cima dela, é como se você estivesse rolando e você foi punido por isso. <risos> oh, me diz Sim. se essa parede não parece um rosto. Olha bem pra ela. Ali é aquele negócio verde ao Deixa eu não, pera aí, Deixa eu aumentar meu chunks. Meus chunks. Aquele negócio verde é o nariz, esse negócio do laranja é a, a barba, ali embaixo é o corpo, e esses detalhes esse aqui tá são o cabelo. Verdade. Nossa, verdade. <risos> Parou. Começou. Ainda bem, porque demorou uma hora para abrir mão. Sim. Tá? Não. Não. A gente vai fazer a mesma estratégia de novo, só que agora vai ser com uma lá no ponte, meio tipo Sky Bora fazer lá no meio, que a me... <risos> não, a gente tipo, faz a base mesmo. E galera, se... Oh, Smith, se prepara aí que a gente vai ficar no modo rápido, viu? Mine... mostra eu mineiro, eu Modo rápido. Eu não tô conseguindo nem minerar direito aqui. Nossa, é. eu achei muito ouro. Eu achei, eu achei seis ouros em um baú. Três, dois, um e... Bom, agora a gente tá com uma coisa aqui. Vou seguir. Yay! Imagina esse yay como foi. Uh. Uh. Eu, imagino agora, aí eu imagino agora no vídeo. Vai estar muito focado só coisa, coisa. Ah, não vai sair. Ah, não. Explode o mundo. Explode Mais aqui, Trabalho. Vai sair mais ouro. Eu tenho uma tira. Beleza, vai te mandar em mais. Nossa, eles falam que mais ouro do que eu tô. Mas ouro, eu não saio de escravo. Cara. Não, vai, eu só tô mandando. Eu vou mandando não. Só tô pedindo pra você minerar aí o. Nossa! Tá me tratando de mim, escravo. Olha lá. Dem dislike, nem dislike aí. Não, não deem, não. Não deem. Isso é ruim, a gente fica triste. Só preciso de mais dois ouros. E eu pensando que seria muito, mas foi o. Beleza, uma merda. eu tenho cinco. Ah, me dá. Me dá, escravo. Valeu. Que brincadeira. Vai morrer. Não. Aí do nada você chega com a faca na minha casa. Ai, nossa, deu uma travada bonita. Eu caí no void. Eu achei que eu tinha morrido. Lol. Vai pegando tempo pe... Olha, a gente tá muito va... A gente avançou mais agora, porque eu já tô com os itens de Dima. É só você pegar os negócios É só você conseguir o ferro, tudo pra pegar o, nego... o... o negócio Beleza, você pegou peitoral pra mim? Peguei, agora só falta espada. Nossa, caraca, velho. Pegou peitoral, peitoral e o que? Bota... Espada. Espada. Ahn um, pega o também. O também. Pega Bom, me cantamento. dá o meu peitoral. Ó. Me dá seu peitoral. Senão eu vou. Eu Não, tava tô pensando em alguma espada, coisa pra falar, mas Ah! Toma e toma! Não sei onde ficam os baús desse mapa, mano. Eu queria saber. Peitoral e espada, imagina. eu sou o cara toma mais foda. Um, e... eu só precisava de mais uma linha. Oh, beleza, não tenho. Galera, a gente é, pro, a gente é muito pro no Dual Wells. Não. Não. Errou, Gude. <risos> Finalmente eu peguei bloco. Ah, agora eu sou um garoto inteligente. O bloco é cérebro do cara <risos> Pegou a mesa de encantamento já? Eu quero pegar Eu peguei Ah, beleza, eu vou pegar Aí, A gente não vai subir uma torrona? A gente não ah, vai subir uma torrona? Vai Travou tudo sua voz pra mim agora Você tá Achei sim, outro não? baú, sou muito Eu tenho um arco, não precisa comprar arco Ah, beleza, mim. eu comprei pra mim só mesmo ah, ah, ah bom. é só pra VIP, que bosta. E agora, eu não tenho um <risos> bloco pra subir com você. Ah, mas eu tenho... Mas eu e vou... não divido com... Isso. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Parei. aí. Onde? Aqui, ó. Aqui, aqui ó. Aqui, aqui. Não, vamos... Ah, vamos subir logo. Aí. Vamos subir aqui logo, uma Eu fiz bosta. Por quê? Ai, ai, socorro. Smith. Você não tem mais box. Por favor. Não tem bloco. Toma bloco. bloco. Valeu. <risos> <Ai>. <risos> eu, eu vou pegar Toma. aqui do seu mesmo. Não. Vou morrer. Não vai não. Pronto, agora faz a basezinha. A gente, a gente devia ter ido feito o ponto pro meio. Calma, calma, calma, que então, a gente vai é bem. Ah. Bota mais um encontramento aqui agora, então, vem? <risos> Eu tô com vontade de muito de quebrar seu bloco, tipo, você não tem noção. <risos> o cara tá subindo aqui. Vai morrer, vai morrer. Você pegou a flecha pra mim ou não? Não. Que eu tenho aqui, nossa seu otário, eu tenho quinze, eu tenho um a mais do que você. Incomoda muita gente. Outro coelho incomoda muito mais. Nela? Ah, eu peguei incrível pra ver logo na minha espada, velho. Sete, sete esposas incomodam 70 gente. Que? E, e, e E lepra no olho dói muito mais. Você tem aquele negócio de poção? Ah, mano. ou oh, veio tudo merda pra mim, oh. Pior, acho que bosta veio. Nossa, não veio nenhum em proteção. Caraca, ô. o meu veio para ah, hoje, pro... eu... Bota armadura que os caras vão ter que trocar a flecha. Ah, o... pelo menos eu tenho proteção contra projétil. Eu você também. não tem? Eu tenho ah. e dois. Eu tem a fiada 25. Mentira, porque não tem esse nível. Tá, vamos pro meio. Vai, vai fazendo ponte. E aí, é pro meio não. Ô seu burro, é pra lá. <risos> eu não tenho mais bloco. Nem eu. E agora? Deus. Algum homem sempre se sacrifica. E vai ser você. Quebra o globo! Quebro! Oi, oi, Smith, Smith, Smith! Ah, Não faça isso comigo! Você é meu amigo? Você nunca fez isso comigo, Smith? O que falou? Não, Smith! Eu tenho um globo. Smith? Smith okay. pu tenta pular ali, okay. ó. Ali é elevado, então não tem como levar muito dano. Susto! Ali, ó, onde eu vou pular? Nossa, será aqui Não deuses! <risos> É Super foda esse ah, pessoal. Tá. Puta a gente, mano, Você sabe a é treta que tá acontecendo nesse mundo agora? Peraí, eu vou pegar bloco. Vai, vai, o good fica de shift e pega um monte de bloco. Nossa, eu tô vendo muita gente brigando. Agora eu vou morrer por causa deles. Calma, Não braço. me escondi. Eu sou muito ninja. Eu sou muito ninja. Olha onde eu tô, good, good. Olha no poço. Olha no poço. Eu tô escondido também. Não, olha no poço. Tem um baú no poço. É, é tem um baú no poço. Ah, era mesmo. Oh. Tem quatro entrou. flechas. Tem um cara me batendo. Oh, socorro, Como você é burro. Eu vou morrer, morri. Nós por sua culpa. Eu não vou mais jogar com você. Eu te não. odeio. Eu tô, eu, Alguém eu, tá eu, te... Fica me expectando. Olha, quanta gente! Eu só tô vendo o nick do cara. Muita gente, velho! Eu não tinha como me defender, Smith. Não dá barra ali, lobby. E lobby, pera. E não me delata, por favor, senão eu te mata. <risos> não, Smith, não, por favor, não. Smith, não. Não, eu desculpa. falei zoeirinha. Ai, você me... Você me bugou. Eu te buguei, como assim? Você fez o bloco, eu tô bugado. Ah, meu Deus, ferrou. Me diz que eu tô indo pro centro, certo? Eu falei. Você disse pra eu falar pra eu ir no centro? Cara, você me bugou muito mais agora. Dá não te tem pê. noção, não Dá tem tê como tê eu sair. Dá TP em mim. Nossa, mano, eu tô mal apertado. Hein? Deixa eu quebrar o bloco. Só um fantasma não, de vou teleportar pra qualquer alguém aqui. Ah, outro nada tá na. Nossa, tem outro cara fazendo túnel por baixo da terra. Isso vai ser nossa expectativa. E olha que esse vídeo era de zoeirinha e não tem nada de zoeirinha. Ia ser aquele negócio que a gente tinha feito, mas não deu certo porque você foi morto. Ei, as paredes estão vindo muito perto, <risos> já estão chegando perto de mim? Não sei não sei ah, mano, todo mundo tá sei lá, velho, não sei onde é você tá pra... deixa é eu só procurar da tp, só da TP. Digo, veja, vá por cima ai, que susto ai, que susto que eu vou quebrar o bloco olha, tem uma menina que Sim. chama Chocolatina deixa eu ver se é isso mesmo ai, meu Deus, susto eu vou morrer, eu vou morrer. As paredes estão aqui na minha frente. Morri. O <risos> Opa! Socorro Smith. Alguém me ajuda. Felipe Smith. Peitora de Dima. Morri. <risos> Olha no chat. <risos> Por que você é tão eu não sei se eu demente. Meu Deus. <risos> que? Eu tô ferrado. Eu tô ferrado, sou muito, gente. Você disse que morreu, cara. Eu saí da sala. Não, não, não. Mentira. Nossa, que isso? Não, sai daí, sai daí. Tá na parede praticamente. Não, não. Você vai usar. Não, tô ligado, por favor, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. Parede, não me empurra pra sufocamento. Parede, parede, parede. Ai que Eu tô bugado. Eu tô bugado em você. Que merda tá acontecendo? tô bugado em você. Eu tô bugado mano. em você. É rindo, Se eu você. Eu muito cagada, velho! Se eu ganhar essa, vai ser muito. Se eu, eu, eu ganhar ia... essa. Ai, meu Deus, só tem quatro. Não! não Será não que me é não o chocolate? -inha. Eu fiquei. Eu fui tão. Será que achou louca xirila? Ouviu eu a chocolate? Não. <risos> essa foi muito bem velho. Essa foi muito é ah. É da... O zoeirinho cima uh, Joguei Me ajuda também, né a Galinha tá indo A galinha salvadora Bom, isso é tudo aqui, galera Eu tô com galinha na cabeça, ela se apegou muito aqui Tchau E que despedida mais boa, hein Valeu, falou e a gente vai terminar com isso, ó Ah, não foi ovinho Ah, que droga a gente vai terminar com o vinho, eu vou dar pausa aqui já. Eu nunca. 3, 2, 1 e. Você voltou! Aê! É isso. Valeu! Falou é isso. fui, galinha salvadora! Não é minha cadinha! Ah! Pum. Passando! Ali. Ah!